são as três coisas que você mais odeia no planeta deixa aí nos comentários porque eu fiquei curiosa você está no canal vitamina maluca meu nome é Vanessa aqui a gente mistura autismo surdez e viagens e pá, sempre sai alguma coisa boa pelo menos para meu gosto hoje vamos falar de coisas que odiamos Eu vou começar com a coisa que eu mais odeio no planeta Terra. Celular? Não. Telefone. Quando alguém telefona. Eu já não gosto de receber ligação de ninguém. Então, assim, as pessoas que me conhecem, no geral, não me ligam. Ou quando elas estão com muita saudade de ouvir minha voz e interagir com ela, elas me avisam que elas vão ligar. Então, no geral, meus primos, amigos meus, quando querem falar comigo eles me mandam uma mensagem vai, eu vou te ligar três horas no domingo ah, ok, eu vou estar tá pronta esperando e super feliz de conversar o legal é isso, porque se eu não sou pega de surpresa eu gosto, entendeu? então assim, quer me ligar? ok mas avisa antes o dia e a hora e também não fica demorando ou atrasando, porque eu não gosto de ficar esperando agora tem uma situação Que daí é o ápice do ódio ao telefone A minha mãe, que eu amo, adora fazer isso Adora É tipo, a pessoa tá conversando lá no telefone A pessoa já tá conversando no telefone e você tá perto Eu já acho um pouquinho meio que falta de educação Porque se você tá ali, você tem prioridade Mas ok A pessoa ela tá conversando no telefone E daí do nada, sem nenhum sinal Ela fala assim Ah, fulano quer falar com você e te entrega o telefone gente do céu a minha vontade é pegar o telefone da pessoa e puf, direto a parede tchau tchau ou que um buraco aparecesse e eu fosse absorvida por ele porque eu odeio essa situação é sem noção o nível que eu odeio essa situação mas a segunda situação que eu não gosto é transporte público lotado nossa meu, eu sei que qualquer pessoa do planeta Terra não vai gostar de transporte público lotado mas pra mim é um nível assim do... absurdo então... por sorte que o meu horário no TRE assim, o meu horário de entrada e de saída não coincide com o da maioria das pessoas então assim, meu, é vida é vida você entrar no ônibus, no metrô e você consegue ter o seu espaço pessoal reservado. Mas eu já passei por situações assim, ápice do ápice. Eu tenho três para contar. É, a primeira do absurdo assim, que eu pensei que eu fosse ter um treco, foi no metrô no México eu e o Rafa, a gente adora viajar e a gente sempre que viaja acaba usando o transporte público porque quanto menos você gastar numa viagem, maior a chance de existir uma próxima viagem, né? Então a gente estava lá no, no trem em, na cidade do México no dia de mortos e voltando para o porto. Nossa! O nível do, da lotação do trem era absurdo. Até que um, uma pessoa, olhou pra mim, e eu não sei como, ela começou a falar assim calma, calma Eu acho que ela percebeu que eu já tava assim, pra ter um treco ali dentro Daí, nunca eu fiquei prestando atenção nele falando calma, calma E bem pertinho, porque assim, tava tão lotado, que eu fui me acalmando e daí a gente, eu pensei que a gente não ia conseguir sair do trem de tão lotado que tava, mas as pessoas, assim, essa pessoa que tava falando calma pra mim foi gritando, falando, tipo, abre, abre, e as pessoas abriram e a gente conseguiu sair, então assim, ok. A outra situação absurda que eu passei no transporte público foi em Dubai. Em Dubai a gente foi pegar o metrô e eu entrei... Lá o metrô é separado, então assim, a primeira parte é a parte de quem paga uma taxa extra é para ir com mais conforto, que eu não sei como é. Depois tem um vagão intermediário, que é o vagão das mulheres. E depois vem o vagão dos homens. E o vagão das mulheres e dos homens é separado por uma faixa no chão, então assim você consegue sim, enxergar outra pessoa. Eu não pensei que eu fosse precisar usar o vagão das mulheres. Então assim, eu entrei no vagão normal, com o Rafael, e no que eu entrei, todos os homens olharam. E a forma como os homens de lá olham pra você, porque você é um objeto estranho, né? Você tá ali sem a burca, eu tava ainda com uma roupa comportada, mas era diferente, o olhar me incomodou olhar me incomodou de tal forma que eu entrei, olhei para o Rafael, as pessoas, olhei para o Rafael e falei assim, não. E saí. O Rafael saiu rapidinho e a gente ficou lá fora. Deu entendi o porquê de existir uma, um vagão só para mulheres. Então o Rafael falou para mim, amor, vai no vagão das mulheres e eu vou no vagão normal, então ok. Daí ok. Então assim eu, eu me esforcei para No próximo trem eu entrei no vagão das mulheres, eu me senti bem. O Rafael ele entrou nesse vagão normal e ficou bem próximo a, a, a parte reservada para as mulheres. Então assim eu ainda consegui enxergar ele. Daí a gente conseguiu andar normal. Mas assim, foi bem ruim. E.. A terceira vez que eu tive problema no transporte público, esse eu vou deixar para um outro episódio, quando eu for falar de segurança e insegurança pessoal, mas assim, no, em resumo, uma pessoa passou a mão no meu bumbum <risos> e eu reagi, eu reagi, não da forma que eu achava que é a forma correta e que hoje eu estou pronta para reagir caso alguém faça isso comigo, mas eu reagi e isso me fez me sentir bem, entendeu? Uf. E a terceira coisa que eu mais odeio, eu esqueci mesmo o que, que é. Nossa, eu acho que bobear esse é o número 2 e o transporte público é o 3. Mas assim, tipo, empate técnico, tá bom? É quando alguém tenta mudar a minha rotina, gente do céu. Para mim, a pior frase que existe é... Não, vamos fazer isso agora. Meu, agora é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Não existe a possibilidade de eu fazer nada agora. Nem pra amanhã. Ah, amanhã a gente faz isso. Não. <risos> amanhã também não. Vai ser para depois de amanhã, pra mim ter hoje e amanhã, para me acostumar com a ideia do que você quer que eu faça. Então assim, essas pessoas que pedem tudo pra hoje, vamos fazer hoje, agora, vamos lá agora, vamos lá amanhã, meu, sem chance de você usufruir da minha companhia, porque não rola, não rola, não rola, não rola. E você? Me diz aí nos comentários, e de preferência numa sequência, as três coisas que você mais odeia, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a todos os inscritos. Uma vida boa e leve a todos. Até o próximo vídeo.